Bom, então vamos lá, porque hoje é dia de decisão e às 13h30 da tarde a gente vai ter o Jerome Powell falando sobre o combate da inflação pelo Banco Central americano. Eu vou comentar para vocês aqui brevemente sobre isso e também mostrar qual que é a minha estratégia de trade aqui no Bitcoin Pro dia de hoje, aqui exatamente detalhe, ambos cenários aqui, zonas importantíssimas pra gente ficar atento. Então, não se esqueça aí, se você gosta dos conteúdos do canal, esmaga aquele like aí, extremamente importante, tá? Se você não tá inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações e participe também do grupo Telegram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, galera. São lá mais de 8.500 pessoas de olho, atentas no mercado, tá? Muito importante você participar ali, também tem o um canal de alertas que eu vou... Colocar alguns pontos importantes aí, tá? Em relação ao dia de hoje, inclusive onde vai ser transmitido aí essa fala do Jerome Paul para vocês acompanharem. Então, vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada aqui então. Então, lembrando aí, então, às e meia da tarde, já fica até as 3 horas vai sair o, a divulgação da taxa de juros, que o esperado é 0,75, tá? É, e depois às 13h30 vai ser a, a, o pronunciamento do Jerome Paul, que é isso que é o mais esperado, tá? Acho que a taxa de juros já está. É, solidificada, aí a gente já está né, todo mundo classificando, o mercado precificou já 0,35, acho que isso não tem nenhuma surpresa, caso essa taxa de juros saia é, 0,5, tá, daí o mercado pode comemorar, né? isso lembrando que o Banco do Canadá fez algo parecido, tá? todo mundo estava esperando um aumento de taxa, de taxa de juros alta, veio um valor mais baixo, né então isso pode também acontecer com o Banco Central Americano, eu não estou acreditando muito nesse cenário, acho que o, mercado, o, acho que o John Paul vai é, o, o Banco Central americano vai divulgar 0,35, tá? mas é bom ficar atento porque se sair 0,5 o mercado pode comemorar. Nesse caso, eu vou estar atento para poder cancelar os meus shorts, porque eu estou aqui agora num short no Bitcoin, eu vou mostrar para vocês aqui mais adiante é, sobre isso aqui, tá? E falando da minha estratégia. Mas, galera, basicamente o que a gente tem que entender aqui agora, tá? É, existem dois cenários. né? Ou para o, o pro, pro Banco Central americano conseguir... É, resolver essa, a, a, a inflação, ao meu ver, ele vai ter que levar os Estados Unidos a uma recessão pesada, tá? E daí sim a gente pode ter uma capitulação muito grande dos mercados aí, é o que eu tô acreditando, é o que eu tô esperando na verdade, tá? É, ou eles vão ter que uh, chutar o balde mesmo e conviver com a inflação uh, sem entrar numa recessão, tá? Então não sei de fato o que, que é pior aí, tá? Eu não sou. Não posso prever isso aqui agora. Eu, eu até estava cogitando aí em algum momento eles, eles entrarem num cenário de hiperinflação, porque. É, entrar numa recessão é extremamente complicado, tá, galera? Vai quebrar muita coisa aí, e a gente vai ver aonde essa quebradeira vai levar. Em algum momento eles vão ter que jogar a toalha, porque esse aumento de taxa de juros, ele vai quebrar bastante muitos mercados aí, como a gente tá vendo já acontecer, né, aos pouquinhos, tá? Mas ainda a economia dos Estados Unidos está resiliente, então acho que tem espaço ainda né, para o Banco Central americano ele dá uma, né, dá uma, apertar um pouco mais, tá galera? Então, vamos ao que interessa aqui, falando sobre o Bitcoin, falar sobre SP500 também, o índice do dólar, tá? Eu vou passar também sobre os pools aqui de liquidação, da Block, tudo que vocês, que eu mostro sempre nos meus, meus vídeos aqui, beleza? Então, vai lá, bota aquele like aí que é extremamente importante. Então, galera, vamos falar aqui sobre o Bitcoin, tá? Na verdade, vamos falar sobre SP500 primeiro aqui, depois eu volto para o Bitcoin. A SP500 aqui, é bom lembrar, ó, a gente tá então aqui testando, testou essa LTB, a, a verde aqui agora, tínhamos uma resistência, fizemos inclusive um topo duplo aqui nessa região, tá? Deixa eu até ver se pegou esse alvo desse topo duplo aqui, a gente acabou pegando o alvo, vou medir aqui um, no olho mesmo aqui rapidamente. Ó, basicamente esse topo duplo aqui não atingiu o alvo, tá? Esse alvo aqui vai dar nessa região dos 3.800, é o que eu tô vendo aqui agora, né? basicamente. Um, mas a gente testou aqui essa LTB Exatamente que se a gente puxar dessa última Última subida que a gente fez aqui para a SP500 Desse topo, ó, esse fundo A gente foi testar exatamente a região De 618, galera tá? Então o que, que significa isso aqui? Se a gente não conseguir romper essa zona daqui dos 3.900 pontos o, Qual que é o cenário mais provável? A gente fazer aqui nosso famoso Que eu falo sempre em todos os vídeos para vocês Nosso famoso Dead Cat Bounce tá? Ou seja, perder esse último fundo Tá, e esse é o cenário que, na verdade, eu estou aqui mais acreditando. Tá? Eu, André, pessoalmente, penso que a gente não chegou para esse fundo, vai ter mais quebradeira e vai dar muita oportunidade de comprar Bitcoin uh, né, e SP500, tudo mais abaixo, tá, galera. É o que eu estou acreditando. Tá, então nessa zona que o Bitcoin está, já estou interessado em buscar shorts, já estou com short, shortando Bitcoin, estou com preço médio na região dos 20.900 conforme já falei para vocês no Telegram. tá Lembrando que no Telegram eu coloco ali quando eu vou entrar numa posição, eu já aviso para vocês no Telegram, tá porque realmente fica difícil de poder avisar aqui nos vídeos, né? um detalhe, no Telegram é um tempo mais real e vou começar também a usar o Twitter agora, já, já que o Elon Musk está né, libertando o passarinho. Né, eu, vou poder, eu vou querer ficar mais interessado em usar o Twitter eu vou falar para vocês mais adiante sobre isso. Tá? Então, as pequenas está zonas zona de resistência, que eu acho que vai ser, pode, possivelmente a gente pode formar aqui um topo nessa região, tá essa que eu estou acreditando, mas dependendo do de que, que o John Powell falar hoje, né, pode ser que esse pequeno surpreenda. Tá? Caso a gente fizer aqui um pivô de alta nessa região, aqui dos 3.900, eu acho que pode ser interessante. Tá? Lembrando que essa zona que a gente está aqui é uma zona... Uh, importante né? Se a gente olhar aqui agora, deixa eu dar um tentar mostrar aqui para você. Basicamente, essa aqui é a zona que a gente tem algumas resi uh, resistências, aqui também, né? Então, aqui a gente teve resistência, né? Que também suporte, suporte resistência. Então, é uma zona extremamente importante. Vai ter que ter uma fala muito boa do Jerome Powell para a gente conseguir romper essa zona aqui dos 3.900 pontos, aqui agora, tá? É... Lembrando que dia 8 de novembro a gente vai ter as eleições lá nos Estados Unidos, tá? Então a gente sabe que o dinheiro ele é politizado, esse é o problema todo do dólar, tá? É o motivo que eu tô em Bitcoin também, porque eu quero, eu quero um dinheiro que seja apolítico, né? Esse é o ponto todo. E você sabe que a política lá eles vão influenciar também, tem um influência sobre o Banco Central Americano, né? Então eles não querem ver um crash de mercado, mais problemas aí. Uh... Ao meu ver aí antes da eleição, tá? Então pode ser que o Jerome Powell pegue um pouquinho mais leve na, na, na fala hoje para poder agradar um pouco aí, não ter uma quebradeira nos mercados antes das eleições, tá, galera? É o que eu tô também assim pensando aqui no dia de hoje, tá? Tô, tô dando uma pensado em relação a isso, mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui em relação aos meus trades, só comentando aqui rapidamente sobre o DXY aqui, o DXY está fazendo esse, essa possível cunha aqui, tá? a gente pode tentar desenhar aqui e forçar um pouco mais a barra aqui nessa cunha, seria mais ou menos isso aqui, porque a gente tem alguns, alguns, é, algumas sombras aqui nessas regiões, né? então vamos ver, até acho que puxar aqui o Fibonacci desse, desse último topinho aqui que ela fez, ó, esse último fundo a gente está aqui na região de 50%, Vamos ver, se, se o índice dólar passar dessa zona aqui de 112, já fica interessante, mas eu acho que hoje, galera, vai ser um dia extremamente muito, vai ser um dia muito volátil, tá? Então espere aí, uh, bastante surpresa, tá? A gente pode ter sim pump, dump, caras, vai ser realmente incrível. Não sei de fato dizer para vocês o que vai acontecer em relação ao DXY, mas desenhei essas zonas aqui que eu tô de olho, né? Quero ficar atento aqui para ver se, se o DXY perder essa zona aqui do 109 aqui, ó, 109 pontos aqui, daí a coisa começa a ficar boa aí para os mercados, para SP500 e, e o Bitcoin, tá? Mas se tiver pump aqui, galera, e fazer essa mais uma subida, romper esses topos aqui, vai ser uma quebradeira geral aí, tá? Esse é o ponto que é importante a gente ficar atento, tá? Mas vamos lá, vamos, vamos falar do Bitcoin, que é o que interessa aqui para gente, tá, galera? Rapidamente, vou mostrar para vocês aqui minha estratégia de trade. Lembrando aqui, pessoal, quem tem experiência com Mercado futuros vou deixar o link aqui abaixo na descrição e comentário fixado também é, sobre as corretoras que eu estou recomendando aqui no canal, tá? Então, cria essa conta aqui, a Bybit, dando mais de 4 mil dólares. Todas as corretoras dando mais de 4 mil dólares de bônus, tá? Porque é, uma, é o praxe aqui das corretoras. Você pode pegar, inclusive, bônus cada um, em cada uma delas aqui. Tá? É, fazer suas operações, depois se você não gostar, por exemplo, você pode mudar para outra, mas são corretoras que tem a, a, a interface muito parecida, então, a, de, cria essa conta, conheça aqui, deixe a deixa conta criada para quando você precisar, que você pode fazer seu depósito e operar, porque às vezes demora para, né, pode ser que até algum momentos as corretoras, devido a algum, alguma a situação do mercado, podem, uh, como eu já vi lá em 2018, fecharem as portas aí, tá não deixar novos, novos usuários, então, deixe a conta criada aí para quando você precisar, tá bom? Então galera, vamos falar aqui então do Bitcoin agora sim. Uh, vou entrar aqui direto no, não vou, não vou quebrar a cabeça de vocês aqui muito, tá? Em relação a, a outras análises aqui tem os gráficos maiores. Eu, eu fiz análise aqui também. Uh, tem várias formas de ver isso aqui, tá, galera? Então, uh, inclusive no Telegram o pessoal posta ali vários, uh, uh, vários uh, gráficos aí do Bitcoin. O que eu vou falar para vocês aqui agora é o meu trade de hoje, tá? Aqui que eu tô interessado aqui, focar nisso hoje e amanhã, na volta do feriado aí, pode ser que eu faça uma análise um pouco mais detalhada aí para vocês, tá? Então, galera, o que eu tô interessado aqui, ó. Aqui que eu tô de olho no Bitcoin. Esse aqui é o padrão gráfico que eu tô acompanhando, tá? Basicamente aqui a gente tem essa essa cunha aqui, mais ou menos ascendente, já para mim já não é um padrão muito bullish, tá? Não gosto desse padrão aqui, não, como está se formando. Tá? Algumas pessoas já estão desenhando assim, que é um. Pode ser um, um triângulo aqui, eu, tá, eu acho que tá mais para um jeito de uma ser uma, uma, uma cunha, mais aqui numa hora, inclusive, eu desenhei essa, essa LTB aqui, tá bom? Então, se a gente tiver esse rompimento aqui, ó, com o sentimento, esse rompimento aqui com o sentimento uh, ajudando, né, galera? Ou seja, a gente ter. O rompimento com o Open subindo e o long short, long short Ratio caindo, tá lembrando que é isso aqui, ó. Tá, então esses indicadores aqui, ó. Se a gente tiver o Long Short Ratio aqui caindo, deixa eu desenhar aqui, né? Deixa eu limpar aqui primeiro. Então, se a gente tiver esse Long Short Ratio aqui caindo de novo, tá com o Open interest subindo aqui nesse rompimento dessa LTB, uh, que eu mostrei aqui agora, né? a gente fizer isso aqui, ó. Tá? rompemos aqui, pum, né? Eu vou ficar interessado em buscar. Um long aqui para o Bitcoin, tá? O um outro uh, uh, vou estar interessado em buscar um long ou então realizar o short que eu tô aqui né? no lucro, eu tô com preço médio na região de 2900, tá? numa retração, buscar aqui um, um, um, buscar um long aqui que a gente pode sim ter uh, potencial de voltar a testar o topo dessa, dessa LTA aqui, tá? Então esse é, o, esse é o tempo gráfico menor aqui que eu tô de olho, mas. Vamos falar aqui sobre os pontos de liquidez, que acho que isso é importante. Eu vou mostrar para você aqui, que caso você estiver interessado em shortar o Bitcoin é, ou entrar no long Bitcoin, quais são as zonas que a gente pode é, ficar de olho. tá? Então, eu vou falar aqui sobre o meu cenário. tá? Eu vou mostrar para você aqui o que eu estou querendo fazer. Basicamente, eu tô, já estou no short do Bitcoin e caso o Bitcoin... Estou com preço aqui médio na região dos 2.900 E caso o Bitcoin vá buscar essa zona aqui a partir dos, dos, dos 21.200 até os 20.500, estou interessado em escalar esses shorts aqui, tá? Por que que eu tô fazendo isso? Porque essa zona aqui, ao meu ver, tem uh, liquidez aqui para shorts, tá? Então, olhando aqui o High Block, uh, nos um, 12 horas aqui, a gente tem, então, até a região aqui, ó, a região dos, dos 21.300, 21.250 dólares. 21 21 tá? Lembrando aqui que no, no, na BitMEX a gente tem, então, um pool de liquidação até a região dos 21.500, então o Bitcoin pode fazer isso aqui, ele subir... Né, buscar essa, essas regiões aqui né buscar a liquidez dos shorts aqui depois voltar a cair tá enfim e temos liquidez aqui até essa zona aqui depois dos longs, né dos 19.600 até a região dos 19.250 dólares aqui tá e depois mais abaixo tem também mas eu tô de olho mais nessa aqui porque são, são zonas mais próximas aqui tá para o preço tá bom então essas zonas da bitmex Uh, que é importante a gente ficar atento aqui, ó. inclusive o motivo é que eu fiz um short bom aqui na região dos 21.060 dólares foi por causa desse indicador, tá? que mostrou para mim exatamente um ponto de liquidez, a gente deixou um candle aqui ó, bem bearish nessa região, foi buscar exatamente a minha ordem aqui e aqui consegui fazer um preço médio muito bom porque eu estava com um short na região dos 20.650 e o preço médio subiu para 2.900, obviamente com a mão um pouco maior, né? bem maior diria. né? E agora temos aqui então nessa região dos 21.500 tá que é o meu último o meu último uh, compra para o Bitcoin uh, v, desculpa venda para o Bitcoin vai ser na região dos 21.500 tá e o meu Stop aqui desse short vai estar tá nessa zona aqui acima dos 21.800 tá porque a região dos 2.800 porque se a gente puxar aqui o CPR mensal a gente vem tem aqui já o r1 do CPR mensal na região dos 21.650 dólares aqui, tá? Então, essa é a zona que se o Bitcoin romper para cima dessa região, geralmente o R1 aqui do CPR mensal é uma zona de extrema resistência, tá? E também a gente tem essa liquidez na região dos 21.500, caso a gente fique acima, fique acima dessa região, nos 21.800 para cima um pouquinho, eu vou estar estopando então, uh, aí esses shorts, tá? E vou estar aceitando a derrota se isso acontecer, tá bom? E... e Vou manter esses shorts aqui a princípio, tá? ainda abertos, mesmo que essa região, talvez eu entre no long aqui, talvez só para poder fazer um redzinho aqui, tá? uma operação paralela, porque a gente pode buscar o topo desse, dessa região, né? e vou escalar esses shorts aqui, então, nessa zona aqui, tá? e daí os pontos de realização vai ser, obviamente, nessa, nesse reteste do topo duplo, né? pelo menos aqui para cobrir o meu stop loss, e também depois essa zona de liquidez aqui dos longs, que a gente tem muita liquidez aqui para longs, né, para buscar os, a liquidez de pessoal que está alongando aqui, né, fazendo, entrando na operação de long. Tem bastante liquidez nessa zona aqui dos 19.600 para baixo, até a região dos 19.200 dólares. Isso tá? aqui que eu acompanhei aqui, tanto na BitMEX quanto também na Binance. Tá? E o stop aqui dos longs, galera, quem estiver em long aqui, na minha opinião, tem que botar um stop abaixo aqui dos 18.600 dólares, tá? porque a gente tem também aqui... O S1 aqui do CPR mensal, aqui os pontos também dos pivôs centrais aqui do, do, do CPR, tá? então são pontos aqui importantes, configure aí no, no, seu, uh, no seu trade view o CPR também, tá? vou mostrar aqui rapidamente para vocês, porque algumas pessoas pediram no, outro, no último vídeo, o que, que eu configuro, basicamente aqui, ó, CPR by QGS, eu só boto os pivôs mensais, são os mais fortes aqui mais importantes, você pode também usar pivôs diários, tá? mas eu, eu não gosto muito de usar, eu prefiro basear aqui nos pivôs mensais. Uh, daí eu desabilito tudo aqui, só habilito aqui esses, esses, essas regiões aqui, ó, pivô, os pivôs mensais, R1, R2, R3, S1, S2, S3, tá? E aqui são as configurações e visibilidade não, não importa aqui, tá? Então essas configurações aí do CPR, super fácil de fazer, configure já no seu aí para você ter essas, esses mesmos níveis que eu estou acompanhando aqui no meu, na minha análise, tá? Então essas zonas aqui são as zonas de suporte aqui para o Bitcoin, tá? Se o Bitcoin perder essas zonas aqui dos do do 9.600, eu acho que bem provável, porque a gente vai estar aqui fazendo esse topo duplo, tá? mostrando para vocês aqui agora esse topo duplo, que tem o um alvo aqui desse topo duplo, na minha opinião, seria esse alvo aqui. Ó, né? Esse rompimento aqui do Bitcoin levaria aqui então para casa dos 19 mil dólares. Aqui. Essa zona aqui de 19.200, 19 mil 19 dólares, é uma região de ser alvo do topo duplo caso a gente perder essa região. Então o topo duplo só vai ocorrer se a gente perder essa região aqui. Tá? É extremamente importante você ficar de olho. Só ocorre se perder esse nível. Né? Nesse, nesse caso aqui eu estou de olho para o Bitcoin testar essa zona aqui de dólares, mais ou menos. Que a gente tem também aqui o VPR, que é uma zona, é, na minha opinião, extremamente importante. Tá? Então... Resumindo aqui para você, tá? Resumindo aqui essa análise que tá. Já começa a ficar um pouco complexo de explicar o que eu tô querendo mostrar aqui, tá? Mas vou estar tá interessado em shortar até a região dos 21.500 dólares. Eu, André, tá? Não quer dizer que você tem que seguir aqui a minha, a minha operação, tá? Lembrando que eu não sou guru do mercado, não sou mago do mercado, sou um trader aqui. Só compartilhando a minha análise com você aqui no YouTube. E meu stop vai estar tá acima dos, dos 21.800. Caso o Bitcoin vá, vá aqui nessas zonas, eu não vou estar interessado em fazer long, tá, pessoal? Eu não estou interessado em longs, não, honestamente para vocês. E se o Bitcoin romper essa zona aqui dos 21.800, eu não vou estar interessado em long ainda, tá? Eu vou estar observando o mercado, tá? Caso isso seja topado, eu vou estar observando o mercado. Obviamente, eu tô com, uh, fiz boas compras no spot para o Bitcoin, então, para mim, não vai ser um problema, tá? Eu estou aqui interessado em buscar trade no mercado futuro, cara que eu gosto de operar, tá bom? Uh, Pra, pra galera que está interessada em longs, tá? Na minha opinião, o que, que você deve fazer se você está no long aí para o Bitcoin, tá? O que, que você deve ficar atento? Na minha opinião, se você está no long para o Bitcoin, o que, que eu faria é, pelo menos, nessa zona aqui dos 20, até a região aqui dos. 20, 20 mil e, ó, dos 20.250 até a região dos 20.500, pelo menos realize parte dessa posição nessa região aqui. É, é o que eu faria, tá? e que cubra o seu stop loss. tá? Se você conseguir realizar parte dos seus longs nessa região, né, nessas zonas aqui, uh, daí você fica tranquilo, porque se o mercado fizer esse movimento aqui, que é possível, ó, ele buscar essa liquidez aqui, depois aí cair com tudo... Tá, você fica protegido, você vai sair no zero a zero. Tá? Então, uma estratégia interessante para quem está buscando long aí, é o que eu faria se eu tivesse aí na pele dos, dos, uh, dos touros. Tá? Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado aqui da análise. tá Vamos passar aqui, então, os pontos de liquidação rapidamente. Eu acho que eu falei sobre tudo para vocês, mas só passar rapidamente aqui no curto prazo. Então, 12 horas, a gente pode ver ó, aqui é a região dos 21.250 tá? para Binance. Aqui, 12 horas no loopback. Tá? E formando liquidez, mais liquidez abaixo até a região dos 16.400 dólares. Tá temos liquidez aqui formando nessa região dos 22.400, tá? Mas eu não estou muito otimista aí com o mercado não para acreditar nessa nessa alta aí, tá? Se vier, vocês topado antes, então, é, enfim, galera. E como como meu como meu uh, meu uh, o short mais pesado vai estar nessa zona dos 21.500 aí, tá, 21 .300 até 20.500. Uh, na verdade, 21.200 até os 21.500, estou escalando essas ordens nessa região aí, tá? É... Esse stop não vai doer muito na região dos 21.800 não, tá galera? Para mim vai ser sem problema nenhum caso você estopado e Bitcoin pode buscar essa região dos 22.500 aqui, tá? Uh, olhando aqui os 7 dias, então, a zona aqui, ó, termina a liquidez próxima aqui na região dos 21.600, lembrando que é a zona mais pesada aqui que tem liquidez é aqui a região, até, até a região dos 21.250 dólares, tá? E depois, só lá, a gente vai ter na região dos 22.600 e formando liquidez aqui abaixo, né, dos 19.900, aqui até os 8.700, aqui mais ou menos, tá? Então, por isso, o stop tem que ficar abaixo aqui, dos longs, abaixo dessas regiões, tá, galera? Uh, e olhando aqui também uh, o de um mês, a gente tem, então, liquidez até essa zona aqui dos 21.500, depois mais liquidez aqui abaixo, e também lá nessa região dos 23, tá? que eu acho um pouquinho difícil, tá, galera? E o Kings Ficha que eu mostrei para vocês, tá? Por isso que eu estou também mais bearish com o Bitcoin, se eu te dar um zoom aqui, vou abrir essa tela inteira. É uma ferramenta extremamente interessante que mostra que existe mais incentivo do Bitcoin buscar zonas abaixo, porque existe mais liquidez, ou seja, se o Bitcoin cair, ele vai ferrar muita gente, porque tem tá muita gente acreditando nesse fundo aí do Bitcoin na região dos 17.600, Tá? Então, o Bitcoin pode pelo menos buscar aqui essas zonas e de novo voltar nessas zonas aqui, 17, 19 e 300 dólares. Aqui a gente tem ó, praticamente ó, uh, ó, 350 milhões de dólares em liquidações, potenciais liquidações de longs aqui na Binance, tá? E onde está mais pesado aqui é nessa zona, dos 14 mil dólares aqui. A gente tem muita liquidação aqui, praticamente, tô somando aqui, seria total aqui, ó. Nessas zonas seria mais de 2 bilhões de dólares em liquidação de longs caso o Bitcoin vá para essa região aqui, tá? Esse é, esse é o cumulativo dessa, dessas regiões aqui, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje é isso, tá? Não se esqueça aí, esmaga aquele like, extremamente importante. Use as corretoras que eu estou recomendando aqui, tá? Você ganha esses bônus aí, tá? E a gente se vê aí amanhã, com certeza, para mais uma análise do Bitcoin. Desejo muita sorte para você no seu trade hoje. Um, e a gente vai estar junto no Telegram aí, tá bom? Então, um abraço e a gente se vê em breve. Até mais, bom feriado!